Existem algumas condições que são necessárias para avaliar o um limite em um determinado ponto. Na notação limite de f de x com x tendendo a c igual a L, é importante que f de x seja uma função real de uma única variável, que x pertença aos reais. Esse valor do qual nós estamos nos aproximando deve ser um número real. O f de C não precisa existir, ou seja, a função não precisa estar definida no ponto C. Porém, o f de x deve estar definido em todas as vizinhanças de C. Para qualquer valor de x muito próximo de C, deve existir f. De x. Isso significa que x pertence ao domínio de f. Se isso acontecer e existir o limite, esse L tem que pertencer aos reais, então, esse resultado do limite deve ser sempre um número real.